Um Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Bons negociadores são como detetives. Tenho certeza que você já viu nos filmes como é que eles atuam. Eles fazem umas perguntas e depois, calam a boca. É, eles ficam aguardando as respostas. Quando as respostas vêm chegando, eles fazem novas perguntas em cima daquela informação. E com isso eles vão aprofundando o assunto. Na maioria das vezes, o seu oponente vai lhe falar tudo o que você precisa saber, mas contanto que você fique calado ou fique calada. O grande problema é que nós nunca fomos treinados a ouvir, e sim treinados a falar. Nós temos uma grande ansiedade né, em explicar nossos pontos de vista, e não conseguimos nos concentrar naquilo que o interlocutor está falando conosco. A gente até treme de vontade de, de querer argumentar e nem deixar o outro lado terminar a frase, não é verdade? O problema é que quem fala mais, dá mais informação. Por isso, meu amigo, minha amiga, olha, tente controlar a sua ansiedade. Conte até 10 e não fale nada. Você quer uma regra simples para conseguir administrar isso, essa ansiedade? Fale! 20% do tempo e ouça os outros 80%. Um grande abraço.